Criatura mitológica encontrada em floresta na Indonésia. Homem invoca um tornado no meio de uma praça e destrói uma casa. Mulher de branco fazendo culto sozinha em igreja abandonada. E muito mais agora no XTV. Uma repórter da TV Fox 5 estava em Las Vegas fazendo uma cobertura jornalística. Foi nesta hora que ele simplesmente se engasgou diante da visão que tivera. Ele viu com seus próprios olhos várias esferas luminosas pairando no espaço. Esferas essas que não são estrelas. Como são da grande mídia, imediatamente cumpriram seu dever em descartar de imediato a possibilidade de se tratar de um fenômeno extraterrestre. A emissora explicou que seriam mais uma daquelas fileiras de Starlinks. Porém, não vejo bem uma fileira nesta cena, mas sim um aglomerado aleatório de luzes umas imóveis e outras se movendo em altíssima velocidade. O nosso próximo vídeo foi postado pelo canal Explore White Dane, especializado em exploração de lugares abandonados. Na ocasião, ele se dirigiu sozinho a uma igreja abandonada há décadas. E se há um lugar onde não é apenas o bem, mas também o mal se manifesta com toda a força, é a igreja. E lá foi ele vagando pelas instalações deste templo gótico. Foi quando de repente ele começou a ouvir um barulho. A partir daí ele começou a suspeitar que esta igreja não estava tão vazia como parecia. Alô? Alô? Pelo barulho, parece ouvir uma mulher chorando lá dentro. Só um pedido. Foi quando, de repente, ele viu bem diante de seus olhos. Alô? Uma mulher de branco, toda pálida. <risos> e o que é pior, ela estava olhando em sua direção. Depois desta visão, o explorador ficou pálido e mais branco do que a fantasma e correu gritando como uma galinha sendo depenada viva. Imagens registradas pelo canal sobre Buzz. Na ocasião, um grupo de amigos foram explorar um prédio abandonado na Coreia. Lá eles encontraram, além de um cenário de destruição, vários símbolos satânicos nas paredes que pode indicar que o local é frequentado por membros de seitas satânicas. O vídeo a seguir teria sido supostamente extraído da Deep Web de acordo com a fonte. Nas imagens, vemos uma cena de difícil compreensão. Parece que há alguém deitado numa banheira sendo alimentado por uma mulher. A parte mais preocupante é que seja o que for, não parece estar vivo. No próximo vídeo registrado por câmera de segurança de uma galeria, vemos um vulto negro animalesco e muito grande pulando no corredor. Logo depois, surge na frente da câmera e mesmo assim ninguém o nota. Muitos dizem que pode ser um gato, outros um vulto fantasmagórico, algo tipo espírito da morte que ali estava de passagem. Imagine que um dia você decide se tornar motorista de Uber, e lá está você, já com muito medo numa rua escura e deserta aguardando um passageiro, sem se dar conta de que já havia um passageiro que sempre esteve lá no banco de trás do seu carro. Essas imagens foram registradas por uma câmera de segurança de um Uber nos Estados Unidos. Lá no fundo, há uma criatura demoníaca muito tímida com um olhar penetrante o observando a todo momento. A psiquiatra americana estava em seu estabelecimento atendendo um cliente que começou a ter muitas convulsões. Não haviam remédios ou tranquilizantes que o contesse, até que do nada ele acalmou e a médica começou a se debater. E, novamente, nenhum medicamento fez efeito. Diante disso, sua mãe decidiu levá-la para uma igreja protestante na qual passou por uma sessão de exorcismo. A legal Nas imagens vimos a médica psiquiatra possuída se comportando de forma bizarra. Assim que o exorcista pôs a Bíblia em sua caixa craniana. Ela enlouqueceu ainda mais. Oh, ah, isso não é bom. Não, não, não, não, não, De acordo com relatos, esta médica foi encaminhada a um manicômio e lá está presa até hoje. No próximo vídeo vemos uma cena no mínimo perturbadora. Nas imagens vemos várias pessoas agitadas e correndo diante de uma forte ventania que começou do nada nesta região. Parece que está prestes a formar um tornado, mas há algo em comum nesta cena. Lá no fundo, vemos um homem andando tranquilamente como se nada estivesse acontecendo. Mas ele não é um homem qualquer. Foi quando, de repente, começou a girar formando um tornado que destruiu a casa ao lado. Mas será que na vida real existem pessoas com poderes sobre-humanos? É como se ele fosse um mutante ou um semideus que domina o vento. Pelo comportamento e tranquilidade, é como se para ele o tornado fosse uma piscina de bolinhas. nosso último vídeo foi registrado pelo canal Ganang Sintioko especializado em investigação paranormal em florestas assombradas e amaldiçoadas na Indonésia. Nesta madrugada eles foram até a floresta investigar relatos da presença de um povo nativo que estaria sendo subjulgado por uma entidade conhecida como cero. E lá foram eles pela floresta e não demorou muito para uma criatura asquerosa surgir no meio do mato. Sim, ele mesmo. O rei Cero. É uma criatura com um corpo humano toda vermelha, cabelos negros e um único olho, porém enorme, bem no meio da testa. Um dos jovens bruxos se aproximou da criatura que lhe roubou um feitiço e o fez desaparecer que nem fumaça.